Chico, como estão as eleições? Pesquisas de Boca Juni indicam que o candidato Gregório de Lima do PAB lidera com 32% das intenções de votos, seguido por novo Kevin do PRQ com 27% Na terceira colocação em Roberto Martins... Moço, eu acredito que você esteja uns quatro dias atrasado, não é mesmo? Três. Mas você sabe que essas coisas não dependem só de mim. Mesmo assim, você não cumpriu o seu prazo. Talvez você não tenha entendido muito bem como as coisas funcionam, não é? Eu sempre soube. Acontece que essas coisas demandam muitos favores. E o que te faz pensar que você não precisa me notificar o seu atraso? Mais cedo ou mais tarde você iria me encontrar. Se eu quisesse, você estaria aqui há muito tempo. Se isso acontecesse, você não teria o que procurar. Que hora melhor do que essa pra eu estar por aqui? Vou precisar testar isso? Alguma vez você precisou testar alguma coisa minha? Ótimo. Você tem ideia do que é isso pra jogar dessa forma? Tenho. Mas isso não te torna menos babaca por acreditar. Agora você já pode ir. Feito.